Shalom, saúdo meu irmão e a minha irmã com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Trago hoje um conteúdo que fala do mistério de Deus em Cristo. No livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 24, fazendo concordância com o livro de Efésios, capítulo 5, no versículo eh, 31 até o 32 nós encontramos aqui a resposta revelada né, deste mistério. Está aqui no livro de Efésios, capítulo 31 ou 32, onde a palavra do Senhor diz assim: Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a Igreja. Diz aqui, no versículo 31, que o homem deixará pai e mãe. O homem é Cristo, o Filho de Deus. O pai é Deus, né? e a mãe é a nova Jerusalém, a mãe de todos nós. E se unirá à sua mulher... Quem é a mulher de Cristo? Nós, a igreja, e os dois, nós, que somos a igreja, a noiva de Cristo, a mulher de Cristo, e Cristo, nós dois, e os dois se tornarão uma só carne, ou seja, Cristo em nós se manifestará aqui nesta terra, neste mundo, através da nossa carne, através do nosso corpo físico. No livro de Colossenses, capítulo 1, no versículo 26 e o 27, diz assim a palavra do Senhor, está aqui, 26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Há é um mistério que teve oculto durante épocas e gerações. Desde Adão, Abraão, Moisés, Davi, Salomão, todos eles não tinham acesso à revelação desse mistério. Mas agora, no tempo da igreja, mas agora no nosso tempo, teu tempo e o meu, irmão, foi manifestado aos santos, santos somos nós que fomos separados do mundo para um propósito específico, para a glória de Deus, nós somos santos em Cristo, Jesus para Deus então Deus nos revela esse mistério, no versículo 27 diz a eles quis Deus, a eles quem? nós, a igreja, nós os santos quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Vírgula. o Que é Cristo dentro de nós. Que é Cristo em vocês. Em vocês, dentro de nós. O mistério é Cristo dentro de nós. Então, o mistério do homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher e os dois se tornarem uma só carne é Cristo dentro de nós. Cristo dentro de nós, irmãos, é o mistério... Deus eh, tinha ocultado durante épocas e gerações, passaram muitas gerações, de eh, Abraão, Moisés, Davi, Salomão e tantos outros. Deus ocultou esse mistério. Mas no teu tempo e no meu, no nosso tempo, tempo da igreja, Deus então revelou. Este mistério, o mistério está revelado. É Cristo dentro de você, meu irmão e minha irmã. Ficamos aqui hoje. Este é um curto devocional, um estudo sobre o mistério né, de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos de forma grande e tamanha. Shalom.